tá lá um, tá lá um, dois. tá, tá. tá morto. Vai, vai, vai, vai! vai. Amai amai. Amém! Amém! Amém! Amém! Amém! aqui Amém! Amém! Amém! Amém! Amém! Amém! Amém! É, está a disparar para mim. Está aí do lado direito. Capacete de verde. Pessoal! Pessoal está aí atrás. Três janelas à minha frente. Está morto? Estou! Estão mortos! Estão mortos! Vou para olha. vou cinco assim, pontos. Fico com c****, esta... não é? Agora dá um só so, chegou. Obrigado. estar aqui para as costas. Eu e Uh, ora. Ai, falta uma, nossa. E não me chamaste? Estava lá eu, ele, ele, <risos> E agora que é aquela. Então, bora. frente, à frente. Aqui atrás, aqui atrás, para trás. Tive que matar estava aqui. puto. É que <cười> Meta a outra. Não, é que não a não Aquela estava aqui. E aqui que que que, que, que pode Quem tem que outra? Quem outra chave? não? não. É que eu vou Vem, Vai, vai, vai, vai. Liga, liga. Olha que eu mim, cara? é o mim. Cada um tem direito um outro gado, o outro gado pagar um O clube fornece. O meu é licenciado, de pagamento é trabalho. Mas tem que encontrar os outros O meu aqui. Sim. Mas não, continua, tem que encontrar os envelopes. Este é o dos pontos. É